Diretor Ricardo Lavorado Tilly. Item 2. Processo 48500003843202277, Recurso administrativo interposto pela Brintec Energia S.A. em face do alto de infração número 19.2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 2. Processo 48.500.0055.26.2021.12 e outros. Recurso administrativo interposto pelas empresas SPE, EPP2, Centrais Elétricas, LTDA, e SPPE, SPE, EPP2, Itaguaí, Energia, LTDA, em face dos espaços 2.162, 2022, 2.163, 2022, 2.164, 2022 e 2.165, 2022, Emitidos pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 4. Processo 48.500.0033.70.2021.27. Recurso administrativo interposto pela senhora Rosicleia Aparecida Martins Pereira, em face do despacho 976.2022 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, (SMA). Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5. Processo 48.500.0011.65.2021-27. Recurso administrativo interposto pelo município de São Pedro de... Suasuí, em face do despacho 1248-2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 6. Processo 202214 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel em face da decisão emitida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, processo 202230 recurso administrativo interposto pela de energia administradora de consórcios Ltda em fase de decisão da Agência Estadual de regulação dos, dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a Jairges. diretor Fernando Luiz Mosna Diretor Giacomo Francisco Bassi, Almeida, não participará do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 8 são os processos 48500005054201975 e 48.50.0021.08.2020.84. Pedido de reconsideração interposto pela Oliveira Energia SA em face do despacho 1595.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500.0011.53.2018.05. Pedido de reconsideração com um pedido de efeito suspensivo interposto pela transmissora Paraíso de Energia S.A. em face do despacho 1525-2022. Sorteio. Diretor Giacomo. em 10, processo 48.500.58, 2021, 14 e outros, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face da resolução autorizativa número 12.465, 2022. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 11, processo 48.500.007.2.10.2022.38, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela Itapete Embalagens EIRELI em face de decisão emitida na câmara, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Eu sorteio. Diretor Elvio. Item 12, processo 48.500.071.00.2022.76, pedido de medida cautelar interposto pela Fazenda Solar, Luz da Esperança, locação de máquinas LTDA, com vista da emissão de parecer de acesso ao sistema de distribuição da Neoenergia Pernambuco. Diretor Fernando. O diretor Ricardo Lavalato Tini, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 13, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. O item 13 é o processo 48.500.04.999.2015.46. Requerimento administrativo deposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. E na distribuição São Paulo, em face do despacho 2.168.2022. É, Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 14, processo 48.500.7101.2022.11, requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela Guaíra, transmissora de energia SA, com vistas ao cancelamento de parcela variável por atraso, TVA, referente à subestação Londrina Sul. Diretor Ricardo. O item 15 será distribuído por conexão aos processos 48.50.004668.2015.14 e 0004.33.2017.15, sorteados ao diretor Fernando Luiz Mosna, na 33 sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de agoniação anel número 18. Está aqui não. Item 16. Processo 48.500.4657.2020.93 e outros. Termo de intimação número 9-2022, alavado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, com propósito de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10. Diretor Ricardo. Item 17, processo 500, 0, 0, 18, 83, 2020, 12 e outros. Termo de intimação número 10, 2022, lavrado pela SFG, com proposta de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Surubim 1 a 15. Diretor Ricardo. Item 18. Processos 48.500.5743.2018.07, 57.31.2018.74. 5744.2018.43. Autorização para NF Energias Renováveis SPL TDA, Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Esperança 1 a 3. Diretor Ricardo. 19, processo 48, 500, 0, 0, 10, 0, 5, 2022, 62 e outros. Autorização para a Xalana Solar Energia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Xalana 17. Diretor Giacomo. Item 20, processo 48.50.0049.31.2021.13. Autorização para Atiaia Energia SA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Maravilhas 2. Diretor Ricardo. Item 21. Processos 48.500.0030.69.2014.94.30.47.2014.24.30.72.2014.16. Autorização para Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 1 SA, Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 3 SA e Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 7 SA implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Ventos de, Esperança Santa, é, peraí, Ventos de Santa Esperança 1, 3 e 7. Diretor Fernando. Item 22. Processo 29.000, 16.973.1991.53, transferência de titularidade da concessão da usina hidrelétrica Itiquira, atualmente detida pela Itiquira Energia SA, em favor da Elera Renováveis SA. Diretor Elvio. Os processos 23 e 24 serão distribuídos por conexão, tendo visto o artigo 4 da norma de agressão anel número 18. O item 23 é processo 48.500.008.04.201912 e outros. Revogação a pedido da autorização para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Raio do Parnaíba 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8 e 9. E o item 24 são os processos 48.500.0072.00.2022.01, 7201.2022.47 e 7202.2022.91. Alteração de características técnicas das centrais geradoras fotovoltaicas Paranama panorama 1 1A3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25, processo 485000006 69 2022, 19, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Agrícola, 7 Campos, LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Cachoeira. Diretor Ricardo.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 Item 27, processo 48500 2022 51 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Energiza Tocantins, Distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Gurupi R.B. Grupi 3. Diretor Elvio. Diretor Elvio.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 29, processo 48.500.0070.83.2022.77, Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Neoenergia Renováveis SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Bonito, Queimada Nova 2. Diretor Fernando. Em item 30, processo 48.500.0048.73.2021.10, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 10.805-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa, em favor da Enel Distribuição Goiás, das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Pirineus-Daya. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.500.043.96.2015.44. Inclusão de artigo referente à autorização de supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica nas resoluções autorizativas de declaração de utilidade pública em favor da empresa litorânea de transmissão de energia SA das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão de transmissão número 16-2014. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O processo 48.50.0047.91.2020.94 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, o diretor Ricardo Lavarato Tini, tendo em vista o artigo 8 da norma de agressão anel número 18. O item é, 32 é o processo 48.50.0047.91.2020.94. Requerimento administrativo interposto pela KIP Indústria e Comércio de Pescado LTDA, em face do despacho 2042 2022 que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 444-2022, emitido pela SMA. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 34ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se!